E aí, já tá sabendo da novidade? No dia 8 do 11, sexta-feira, eu vou fazer a minha primeira Black Friday do meu treinamento completo de Google Ads, o Clube Google Ads Express. Se você ainda não faz parte desse treinamento, essa é a hora, essa é a sua chance de vir para a nossa comunidade. No dia 8 do onze, sexta-feira, eu vou fazer uma condição única e exclusiva de Black Friday para você que ainda não faz parte de nossa comunidade. E para participar dessa promoção é muito simples. É só você clicar no botão aqui embaixo e entrar para o nosso grupo VIP no WhatsApp, que é lá que eu vou divulgar em primeira mão para você o link dessa oferta exclusiva de Black Friday. Então corre, não perca essa chance Clica no botão aqui abaixo agora e se cadastra no nosso grupo VIP para receber todas as informações dessa promoção de Black Friday do Clube Google Ads Express. Beleza? Te vejo lá!